Porque agora aqui é que vamos subir um bocado. Porque é aqui que vamos pôr o nó. Reparem, meia volta, puxamos esta meia volta, meia volta igual, puxamos e está